amigo da Mundial Vibe, Mundial, a, a rádio toca que toca a sua vida e toca a nossa vida. Eu ainda tô, na época, 20 anos falando, 21 anos falando. É, então, mas já tô acostumando, né? Os pouquinhos ah, pouquinho eu vou aprendendo. A cadeira baixou. Só eu mesma, né, Jean? Bem, pessoal, para quem ainda não me conhece... Ah, deixa eu primeiro avisar vocês, né? Vem cá avisar, Jean. Vem avisar, vem avisar. Que nós estamos aonde? Só no... No Instagram. No Instagram. Ao vivaço. Ao vivo. Jean tá aí comigo. É. Yeah. Nós vamos fazer o programa juntos, né, Jean? É isso aí. Ele lá, eu cá. Curte, compartilha, se inscreva. É isso mesmo. Tem só qualidade, material de primeira qualidade. É isso mesmo. Então, vamos lá. Bom, uh, hoje eu vim com o um propósito de oferecer um monte de coisa para vocês. O que você que que que vai oferecer, Armin? Eu vou oferecer primeiro, depois eu vou repetir, né? Eu vou oferecer primeiro um desconto para vocês muito grande. E eu vou falar por quê, né? Eu vou, eu vou dizer por que, que eu vou oferecer um desconto grande. Nós estamos numa fase muito difícil, né? e todo mundo sabe disso. Então, para facilitar mais a consulta, tanta gente me procura e diz assim, Ai, Armin, eu quero tanto passar por você, fazer a energia fria, a vibracional curadora, fazer a radiestesia magnética imantada, o, o tratamento, e, e, mas eu estou tô, tô com um problema financeiro. Eu falo mesmo porque é uma verdade, está acontecendo isso, eu não vou ficar camuflando, Aí eu digo assim, que pena. E, sabe, fica difícil a gente cobrar uma coisa de um e não cobrar do outro por esse diferencial. Então, hoje eu vim, eu estava vindo agora no carro, eu pensei, quer saber de uma coisa? Durante o mês de janeiro, o mês de janeiro, eu até vou anotar aqui, porque às vezes eu esqueço. E quando vocês forem lá, no meu consultório, vocês podem me avisar. Durante o mês de janeiro, eu vou cobrar a consulta, seja lá do que for, pode ser da radiestesia magnética imantada, fazer a radiestesia como eu vou fazer agora pelo rádio, a energia fria vibracional curadora, só não pode ser o tratamento completo, porque aí são seis sessões, mas você pode dizer assim, olha Armin, eu tenho um trauma, que é, é muito forte, é uma coisa... Eu não sei por que, que acontece isso. Eu, por exemplo, eu tenho. Então, até vou revelar para vocês qual é, e depois eu vou continuar explicando. Por que, que eu vou revelar para vocês? Porque eu acabei de chegar aqui na rádio, lá na garagem, no estacionamento, e aconteceu de novo. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. Se o Jean, eu estiver olhando aqui, né e... O Jean, o vídeo parou, viu, Jean? Oh. <risos> parou, olha lá, o vídeo ao vivo pausado, reconectando. Ah, é, voltou. Então, vamos supor, eu estou aqui conversando, o vídeo ao vivo terminou. Seis espectadores. Então, eu estou aqui conversando com vocês. Quando eu estou conversando com você, é, assim, e, e o Jean, vamos supor, ele está aqui atrás de mim. né? Eu sei que o Jean está atrás de mim. Um exemplo. Se ele falar oi, Armin, e puser o rosto dele aqui do meu lado, eu, eu vou tomar susto. Eu tendo toda a consciência que ele está aqui, que ele está atrás, que ele vai falar oi, Armin. Mas a man... quando ele fala mesmo que eu queira mesmo que a minha consciência esteja que a pessoa está presente ali eu me assusto eu, eu dou um pulo então eu me assusto com muita facilidade não com outras coisas mas com o aparecimento das pessoas logo o Instagram voltou viu pessoal, vocês podem continuar o Jean deu um jeitinho aí Ai, não, Jean, pelo amor de Deus. A porta. Então, uh, essas coisas aí acontecem comigo, né? Uh, eu tenho esse trauma. Tô, uh, hoje está muito melhor do que era antes, porque antes era uma coisa intermitente. As pessoas falavam comigo, de repente eu me assustava. Uh, aí eu fui descobrindo a causa, né? Isso vem, vem nem, não é nem da infância, isso é introterino que a minha mãe foi atacada quando ela estava grávida de mim. E, na época, ela foi atacada talvez por alguém que quisesse estuprar, fazer alguma coisa, lógico que não conseguiu, e ela se assustou muito, porque a pessoa veio de repente, se pôs ela disse que pulou, e ficou e começou a gritar, né? Então, são coisas que veio da mãe na gestação e eu, eu tenho consciência disso, consegui já melhorar muito, mas ainda tenho mais algumas coisas para trabalhar. Porque isso impregnou na minha mente, impregnou no meu, no meu registro, até nas minha, na, na questão neural, uh, que eu posso ser atacada a qualquer segundo. né Então, eu preciso mudar isso, tirar isso dessas informações neurais também, né? que são células, informações que, que, que ficam impregnadas dentro da gente. Então, formam esses implantes, esses caroços no corpo, e tudo isso, aos poucos, vai diluindo. Então, vamos trabalhar isso? Tá, ah, mas você vai fazer por 170? Uma sessão. Né? Você vai poder escolher. Você quer energia fria, você quer conversar comigo... É para gente focar, localizar de onde, onde vem esse bloqueio, esse trauma, essa crença, essa coisa que te incomoda, ou a radiestesia magnética imantada. A partir daí, se você quiser fazer o tratamento, eu dou um desconto, que o desconto já vai como se fosse a primeira sessão. Mas, a partir disso, eu vou dar um desconto no total, mas não nesse valor, tá bom, gente? Então... Para você ligar e já, uh, e já reservar seu lugar, uh, sabe? Até segunda-feira eu estou com a minha agenda cheia. A partir de terça eu tenho horário. Então, você vai ligar para o 99675-5250. 99675-5250 e falar, ah, meu, eu quero uh, agendar um horário com desconto né? Seja na energia fria, vibracional curadora, seja na radiestesia ou nesse bate-papo da canalização, né? Mas avisa na hora que você chegar. Não adianta você sentar lá e falar, ah, eu quero a canalização, eu acabo de fazer e você fala, ué, você não ia fazer a radiestesia? Eu vou falar, não, bem, eu já fiz, já fiquei o tempo aqui com você. Não adianta ir lá e falar, ah, mas você falou isso assim no rádio. Não, eu tô deixando bem claro o que eu falei. Você vai chegar no horário e vai falar, eu quero isso. E, então, nós vamos trabalhar isso em você, tá bom? Então, por R$ reais durante o mês de janeiro, algo que eu cobro R$ reais, Tá? Bem, agora... Também quero convidar a vocês para o dia 11, este sábado, próximo sábado, para virem e receberem a força, isso veio assim, agraciado para mim, do Arcanjo Miguel, né? Essa força, assim, tão poderosa, para que nós possamos entrar... O 2020 com os dois pés no chão e a cabeça. Eu digo a cabeça, né? A parte alta do corpo, numa pirâmide que atinge o cosmos. Então, nós vamos estar na terra e nos céus. Nós vamos estar na terra e nas estrelas. Nós vamos estar na terra e, e na consagração. Se arrepiou, Jean? Da força, então, estou falando sério, do arcanjo Miguel. E vai ser uma força muito grande. Para que, Armin? Para você resolver todos os seus problemas. Aqui, todos que eu digo, aqueles que estão mais se intimidando. Na questão da prosperidade em tudo. Não é só prosperidade em não em tudo. Aonde você está falhando, aonde você está derrapando, né? Então, pedir naquele momento, com, eu vou bater tambor, nós vamos fazer uma força e vai ser algo maravilhoso. Vai ser agora dia 11. Você já precisa entrar em contato comigo. Vai, vai começar às 15h. E vai até as 18h30, às vezes ultrapassa um pouquinho, 19 horas. eu vou aguardar por você. Você vai ligar para o 99675-5250, 99675-5250, e aonde é o pessoal pode me encontrar? Em todas as redes sociais. E quais são essas redes sociais? YouTube, você vai lá, você se inscreve, aperta o sininho, dá uma assistida lá no YouTube que você vai me conhecer melhor. Você sabe, Jean, que o pessoal que está me vendo no YouTube, eu estou recebendo convites até de Rondônia. Está é? É, vindo de vários lugares que o pessoal está começando já a interagir comigo pelo YouTube. Eu entrei agora há pouco tempo e já está vendo essa interação. Então, YouTube... A Armin de Gourmandian, Instagram, que eu estou agora aí ao vivo. Gente, aproveita, vão lá no Instagram e também no Facebook, né? por enquanto. Facebook, tenho minhas páginas, Armin de Gourmandian, você curte, uh, Venturium, Núcleo né? Venturium, você pode curtir ou participar, né? solicitar sua amizade, só que se não tiver foto, se não tiver descrição da pessoa, e amigos, pelo menos alguns em comum, eu não aceito. Tá bom, gente? Jean, vamos fazer uma coisa? Vamos atender um ouvinte ao vivo? Radiestesia ou energia fria, ou registro da memória celular, de algum bloqueio, de algum trauma que a pessoa possa ter. Então, vamos atender. Eu estou aqui com... A radestesia é o pêndulo na mão, mas não quer dizer que você queira necessariamente a radestesia. Alô? Oi, Armin. Boa tarde, querida. Boa tarde? Quem tá falando? É a Tânia Mara, querida. É um prazer falar com você. Prazer. Eu tenho uma Tânia Mara, na, no, já que, que... Na Rádio a... Mundial, eu ouço o programa dela também. Não. Aqui, é... peraí, você tá falando de mim com a Armin ou com a... Qual Não, é o seu nome? da Tânia Amara, né? Hã? Eu, eu, você falou da Tânia Mara, que eu, e... eu sou ela no domingo. Então, eu sou a Tânia Mara, ouvinte. Ah, você é Tânia Mara. Ah, entendi. É, tá então, tá Tânia bom. Mara o meu nome, ouvinte. É, então pode falar, Tânia Mara. Querida, é o seguinte, eu sinto muita dor na coluna. Agora eu tô sentindo, assim, dor na minha coluna. Tá. Entre as nádegas e as costas, do tá. lombar. Não, é, vamos lá, então. Você está em pé, está sentada... Sentada no sofá. Está no sofá e está com a dor, né? Isso. Quando eu levanto, eu levanto com dor. Tá. Então, fala o seu nome três vezes, Tânia Mara, completo de batismo. Tá. Tânia Mara Greco. Tânia Mara Greco. Tânia Mara Greco. Tá. Tânia Mara Greco. Nossa, pega quase que a coluna inteira, né? Pega da metade para baixo. É. Pega bastante. o cox também? Pega, pega. Quando eu sento para me levantar, nossa, é, é duro. Mas você tem problema de ciática, viu, Tânia Mara? Ah, tá, Armin. É. Uh, você deve ter... Você tomou algum tombo sentada? Hum... Olha, eu sempre tive, não é de agora, não lembro ter tomado assim tombo, desde a minha juventude. É porque é uma coisa antiga isso. Acho que vai ver quando eu era criança. É, me diz, é, diz também pra mim outra coisa. Posso fazer a pergunta? Tânia Mara? Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode, pode sim. Você é casada? Não, sou solteira. Ah. E você separou de algum relacionamento que você gostava muito? Não, nunca cheguei a namorar. Ah, então, mas está tá, relacionada a coluna, viu? Está ah, tá, tá muito relacionada com Dalini também. Porque apareceu, assim, pessoas, homens casados, mas eu não quero saber de homens casados. Não, mas nem... eu estou dizendo se você gostou muito de alguém que não deu certo. Gostei uma vez, foi de um homem casado. Pronto, é isso. E a tua é a Kundalini que tá toda travada aqui. Você tá, tá sentindo alguma coisa? Não, agora parado eu não sinto nada, só seu movimento. Então, movimenta. Vê se teve alguma alteração na temperatura. É, agora eu sentia-se, já não sentia-se muita dor, senti pouca Pouca coisa. Pouca coisa. Tá esquentando esse pedaço? Eu tô passando a mão, tô sentindo quente, tá? Vai esquentar muito, viu? Ah, tá. Sabe por quê? Tua kundalini tá presa e tá pra baixo. Ah, tá. você pode ver que deve tá pesado, sim. Fica pesado. Tá totalmente para baixo. Tânia Amara, eu fiz aqui bastante para você, eu quero atender mais um ouvinte. Muito obrigada, Armin, tá, Mas atenção. você fica quietinha aí que o efeito vai continuar, tá? Tá legal, muito obrigada, querida. Obrigada a você, um beijo. Um, outro. Tem mais ouvinte na linha, gente? Alô? Alô? Alô, Olá. oi, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo, como é seu nome? Meu nome é Valéria. Fala, Valéria. É uma que... alegria falar com você. Ai, que bom. É muito bom ouvir isso, <risos> Obrigada, tá? E pra mim é muito bom sempre estar com vocês também. Ai, que alegria. É. <risos> Obrigada, viu? Nada, imagina. Oi. Uh, eu gostaria de saber, assim, é, na área profissional, que nunca nada, assim, funcionou, deu certo pra mim. Eu sempre trabalhei na parte financeira administrativa. E sempre tive problema Pera, não, Eu não estou ouvindo quase o que ela está falando Jean, é. Que ela não deu certo na área Profissional ah. Eu sempre trabalhei na área profissional ah, Financeira agora. Ah. Eu queria saber se tem algum bloqueio Alguma coisa Mas eu não, não entendi a pergunta em si Você sempre é. trabalhou nessa área Isso Eu nunca assim, tive êxito sabe Ah então, eu... tá, agora sim Agora foi completo Aham uhum. Tá. É o seguinte. Uh, uh, esqueci o seu nome. Tá? É Valéria. Valéria. Valéria, você sabe que a Armin é direta, né? Uhum. E é bem direta. Eu agradeço. <risos> é muito difícil a pessoa mexer com o dinheiro e os valores do outro. Uhum. Quando aquilo falta para ela. Certo. Certo. Então, o, que, que, acontece, o que, que acontece com você? Você vem de uma família... De uma estrutura mais... Uh, vamos dizer... Menos agraciada financeiramente. Sim, sim. Pobre, pobre. É, pobre. Uhum. Uh, e, desse, e, e você conheceu muita gente pobre... Que cresceu muito na vida. Sim. E você continuou. Isso. Aí você foi trabalhar com dinheiro para dar uma autocompensação, administrar, não sei o quê, mas você sempre pensando no teu. Uhum. E não vem para você, vai para o outro. Certo. O que você criou uma barreira tão grande entre você e a conquista do que você pode fazer, que é o que eu vou trabalhar no sábado, viu? Certo. Na Força do Arcanjo Miguel. Uhum. A conquista do que você pode fazer... E, e você não conseguiu, uh, você criou uma barreira tão grande que você não conquista. Você conquista para o outro. Verdade, isso acontece. Sabe, você é perfeita para trabalhar para o outro. Uhum. Você deve até ficar bastante tempo em alguma empresa, não sim, sei. Sim, sim, graças a Deus eu sempre tive assim... E teve êxito isso. nisso. Você só não teve êxito financeiro. Isso, pessoal. Pessoal. Uh, use a sua criatividade, você uhum. vai ver que vai dar certo. Armin, só uma pergunta. Até uma amiga minha fala, porque eu sempre vi assim, eu sempre fui assim, assídua, ah. nem quando eu estava doente eu faltava, sempre fui honestíssima, é, trabalhei é com mesmo. valores altos, é. sempre fui correta, assim, fazia o meu serviço, até fazia dos outros. Certo. É, assim, eu fiz de tudo para crescer profissionalmente. Eu vi as pessoas assim que não tinha essa responsabilidade e ir Sim. pra frente. Até uma amiga minha falou, Valéria, eu não acredito que você tá numa situação dessa. Eu acho que você é tipo da pessoa, você não é para trabalhar para os outros, é para ter o seu negócio próprio. É o que eu ia te falar, vai sábado, uhum. porque você vai ter que usar a tua criatividade e ter o seu trabalho. Ah. Que, aliás, para quem ouviu minhas previsões, no dia primeiro, eu vou repetir essas previsões, sabe, Jean? É, eu falo isso, que esse ano é para a pessoa conquistar para ela certo. O, o profissional através da criatividade dela, uhum. seja qual for. E você, meu amor, chamada Valéria, você gosta muito de mexer com as mãos, sabia? Sim, gosto. <risos> o, você tem um talento com as mãos, você precisa desenvolver isso, Valéria. Uhum. Eu não sei o que, que é. Uhum. Não sei se é comida, artesanato, não sei. Uhum. Pintura, sei lá. Mas é um trabalho que você exercite as mãos e pode ser até de cura. Ah. Ai, Armin, sabe que me falaram uma vez? Pra mim fazer um curso de reiki. Eu é. até queria, é. mas se eu falar pra você que eu morro de medo, porque fala que você passa num período daqueles 21 dias de purificação. Ai, nossa. E a eu... pessoa tem vários sintomas, eu tenho medo disso. Não, olha, você vai fazer a energia fria comigo, vibracional curadora, uhum. e nós vamos trabalhar juntas. Você vai ver o que é. Ai. Vem no sábado. Tá ok. Liga lá, eu vou dar o número do telefone e já se inscreve. Eu vou verificar Armin, porque assim... Vem aqui, nós vamos conversar muito mais. Tá bom. No grupo, entendeu? Eu vou ah, dar a roda, roda de cura relacionada ao Miguel Arcanjo. Ah, e sim. vai ser muito forte. Eu sou muito devota do Miguel Arcanjo. É, eu... Você ouviu falando dele no início? Vi, vi Você sentiu a força? Sim. Eu sou muito devota do Arcanjo é. Miguel. Então não tem como fugir. Uhum. É, a o telefone já liga daqui a pouco. Eu tô, agora estou aqui na rádio. Liga daqui uns 40 minutos e nós conversamos. Aí você já se inscreve. Armin, Oi. obrigado. Um beijo. Obrigado A Vibe Mundial. Obrigada a todos. A Vibe Mundial. <risos> tá bom. Beijo, obrigada. A Vibe tá? Mundial. Eu agradeço em nome da Vibe e em nome da Armin, tá bom? Um beijo grande para você. Pessoal, meu, meu telefone, pode ligar, já se inscrever, fazer agenda, o que quiser. 9 9 5250 9, 9 5250 Eu tenho o fixo, sabe, Jean? Mas ainda não consegui pôr a secretária eletrônica no fixo. Nem sei como faz isso. Então, eu vou dar o fixo, às vezes a pessoa acerta, né? Eu procuro lá na, os, nos números que ligaram. É o 29508343. Estou em São Paulo. 29508343. Meu nome é Armenda Gourmandia. Pessoal, eu estou com esse horário novo. Eu quero retorno. Se não tiver estou saindo desse horário também. Vou trocar de horário. Tá? Ó, tô avisando vocês. <risos> Podem ligar. Tá, gente? Um beijo grande pra todos. Um 2020 cheio, cheio, cheio de tudo de bom, mas principalmente de muito amor e muita doação. E que nesse momento o Arcanjo Miguel nos proteja, o Mestre Amoria e os meus amados pleiadianos. Amo, amo, amo, amo. Beijo pra todos. Paz, luz e harmonia.